Surgiu em Belém que anunciou o nosso bem, uma estrela surgiu em Belém que anunciou o nosso bem. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo havia também uma profetisa Chamada Ana, filha de Fanuel da tribo de Asser Era de idade muito avançada E vivera sete anos com o marido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 Conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e se tornava forte, cheio de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. A palavra da salvação, glória a você. Amados irmãos e irmãs, nós somos hoje presenteados com esta liturgia tão rica, que fala a todos, aos adultos, mas também aos jovens e idosos. João vai falar com afabilidade, amabilidade, chamando os cristãos de filhinhos. É como um pai na fé que este apóstolo, evangelista, se dirige aos seguidores de Jesus, àquela comunidade. E ele fala de uma forma especial aos jovens, por mais de uma vez. Diz assim, que os jovens são fortes, que a palavra de Deus permanece neles, que eles venceram o mundo. João enxerga na juventude esse dinamismo, essa potencialidade de poder vivenciar o Evangelho, porque a juventude quando é despertada, ela é capaz de viver um ideal. E é por isso que hoje João, o discípulo do amor, não se refere aos jovens com sermões infindáveis, mas estimulando-os naquilo que eles têm de melhor, encorajando-os justamente para que eles descubram a força que habita neles. Os jovens possuem vitalidade e eles precisam entrar em contato com isso que está dentro deles, nesta fase da vida. Quando um jovem se esquece de ser jovem, ele se torna apático, se torna sem sabor, é um velho num corpo jovem. É por isso que, João hoje vem fazer com que os jovens se levantem, escrevendo também aos pais que têm a sabedoria para poder orientá-los. Na semana passada, no domingo último, o Senhor já nos falava através da liturgia, dizendo que os pais não podem desanimar os filhos, não é? Embora eles precisem sim de limites, precisem sim de correção, eles precisam também ser motivados. E não por um acaso que a palavra de Deus hoje fala aos jovens, mas também a uma outra fase da vida na pessoa de Ana. A velha senhora anciã que se consagra a Deus, aquela que nós vemos no Evangelho. O evangelho de hoje é uma continuação daquela cena do evangelho de ontem, em que Simeão estava ali no templo recebendo o menino Deus, que agora era consagrado, Deus que é apresentado a Deus Pai. E eis que surge Ana, a profetisa, ela que ficou casada durante sete anos apenas e agora Dedica a sua vida inteiramente ao Senhor, através dos cuidados com o templo, da vida de oração, de jejuns. Na verdade, Ana era uma leiga consagrada do Antigo Testamento, não é? É aquela que depois de, no casamento, dedicar-se ao seu esposo, e não sei, talvez a sua família O Evangelho não nos fala sobre filhos, não é? é aquela que agora vai se dedicar a uma casa maior, uma família maior, que é o povo de Deus que visita aquele lugar santo e ela vê o próprio Messias que está ali, aquele que ela esperou por toda a sua vida, ela já tem 84 anos e no alto desta fase da vida, né, dessa idade avançada, ela tem ainda entusiasmo para falar a todos que aquele é o Messias ela fala coisas sobre aquele menino e aí nós vemos nesta mulher idosa um espírito jovial é a alma de quem se encanta com as obras de Deus de quem não se deixa envelhecer no coração nós vemos aqui duas figuras a juventude e os idosos representados nestes que são citados na palavra. Primeiro os jovens da comunidade de São João. Depois esta mulher que junto com Simão, Simeão, melhor dizendo, representa o antigo testamento que se abre para o novo, que agora se descortina diante dos olhos desta mulher. Ela tem a abertura de fato aquilo que Deus vem realizar e vê na criança a mensagem do novo de Deus que está chegando. O Papa Francisco, com grande sabedoria, nos fala deste encontro entre essas duas etapas da vida, a juventude e a idade madura. Segundo ele, são duas etapas um tanto desacreditadas na sociedade de hoje Porque os jovens são vistos como inexperientes, errantes E talvez nós possamos fazer comentários também Adjetivando os jovens, né? Naquilo que alguns tenham como falhas Por conta da sua imaturidade É claro, eles não estão prontos, né? Mas o Papa Francisco ao falar desses jovens tão desacreditados Fala também dos idosos que na sociedade atual é, são vistos como improdutivos, decadentes. Parece que ninguém quer parecer idoso, não é mesmo? Alguns até buscam uma eterna juventude, por vezes até forçada, que se torna artificial e fora da realidade. Juventude que é desacreditada, idade idosa que é rechaçada, indesejada, mas que ao olhar do Papa Francisco pela graça do Espírito Santo, mostra que juventude e idosos quando se unem, trazem uma combinação que é cheia de entusiasmo, porque os jovens têm força, os idosos têm experiência. Existe uma troca muito bonita aqui. É claro que os pais têm um papel insubstituível na vida dos seus filhos, mas nós vemos que nos nossos tempos, muitos avós são aqueles que transmitem a fé, os valores, quando não, dão o um aconchego e o um apoio também emocional para os seus netos. E nós vemos uma grande riqueza nesse encontro entre as gerações tão diferentes. É claro que também existem os desafios entre ambas, não é? Porque são gerações bastante distantes, mas o Papa Francisco vem enfatizar aquilo que há de belo. Quando os jovens, com o seu dinamismo, se unem à sabedoria, à bagagem de vida dos idosos, surge algo muito bonito, porque são duas potências, e potências entendidas não como o mundo vê, Somente de quem produz, produz, produz, produz, produz, produz, não é? Mas como uma combinação que traz ali nos jovens os sonhos, a descoberta do, do novo e os idosos que trazem também em si todo um, um trajeto percorrido e tantos acertos e erros que eles têm na sua vida e podem ser transmitidos em forma de conselhos. Irmãos e irmãs, todos nós... Jovens, adultos ou idosos Temos um lugar no plano de Deus e no seu reino Que a exemplo de Ana Esta mulher que no alto dos seus 84 anos serve a Deus com toda alegria Também nós sejamos inspirados pela jovialidade do Evangelho Que em Jesus Cristo encontra o ápice Ele é Sendo menino, é aquele que cresce em graça e é cheio de sabedoria e torna-se forte em todas as etapas de Jesus, da vida de Jesus Cristo. Nós vemos que o Senhor se revela a nós, que nós possamos cada vez mais contemplar o menino Deus que quer crescer em nós, para que nós cheguemos à maturidade do Cristo como seus seguidores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos ficar em pé.